Oi pessoal, aqui é a Jirupoca, e hoje eu vou assistir mais um vídeo do meu cair se chama Minecraft, mas é o posto, e vamos para o vídeo. Tá aí na vila, e o Iron Golem tá tipo um dos, dos coisas lá dos, dos villagers, villages. não sei eu nome desse bem e os villagers estão com a skin do outro. Eles trocaram a skin, assim, como se tivessem trocado de. Tipo, um tivesse no pro outro. Sabe? E aí, talvez vão vir os, os villagers em vez do deles mesmo. É, vieram os, os villagers. E aí o outro aí que eu esqueci o nome agora tá com a skin do Villager também. Ele da com a skin do Iron Golem. Aí esse daí que eu esqueci agora o nome dele. E aí ele dropou uma Totten of Undying, só que é Totten of Dying. E aí, no total tem o fundaim, quando você morre, você revive, né, por causa do que você tiver segurando ele na mão. E aí, com o fundaim, você morreu. E aí, tá mais no corpo de uma vaca? É. Agora ali pegou um leite Só Tomou ali um o leite E aí saiu vai, vai saindo no caso Só que aí Ele pegou uma espada e vai matar ele É E aí Ali vem um Creeper O Creeper saiu ele tá fugindo É, bem oposto As coisas mesmo E aí em vez de, de Quebrar as coisas Ele só pôs mais É isso O que, é que tá acontecendo E ele tá indo no deserto E achou Um, é o Deck que tá é aqui vivo é e aí tem aí o Flint e aí fez um skill and print em vez de um skill mas é, tudo bem né e aí o portal tá ocultar né as vídeo entrou e o negócio tá fora e aí esses bichos que eu esqueci agora o nome tá com a cabeça de vaca e os, e os coisinha branco aí os guests estão sorrindo e sem soltar aquelas bolhas, aquelas bolas lá né, de fogo. Aí o porco. É, ele até deu, a carne né, realmente daria. aí já sei, já sei. É, em vez de esquentar, uh, ele vai tipo, colocar a carne embaixo e, e o, em, e o, e o madeira, o carvão em cima, e aí vai acontecer alguma coisa. Vamos ver. Esquentar assim o carvão ou madeira. Fechou aí uns carvão. Talvez é, não seja assim, já que a, o, o carne entrou ali no, no primeiro... no de cima, né? Então talvez não seja. Só ele não tá conseguindo por ali. E aí, ó, eu falei, não ia trocar aqui, ia trocar. Só que aí esquentou a, o carvão, né? vai comer o carvão que deve estar bem quente no então. e aí esse foi o vídeo dele né e o meu também e espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixem o like se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e até o próximo tchau